Carolina Ferraz viraliza após apresentar reportagem contra o Halloween. O Halloween, ou o Dia das Bruxas, comemorado hoje em muitos países, tem uma tradição. Crianças fantasiadas com personagens de terror pedem doces na vizinhança. Pode parecer uma brincadeira inofensiva, mas as origens dessa festa remetem a questões bastante obscuras, o que preocupa pais e educadores. Para alguns é apenas uma celebração, para outros é uma influência perigosa. Nesta época do ano, fantasias de terror e enfeites de mortos chamam a atenção, especialmente de crianças e adolescentes. Estamos falando do Halloween. Este historiador explica que apesar de sua aparência inofensiva, a origem do Halloween está ligada a uma tradição bastante antiga. Por volta de 1200 a.C. viviam na Europa diversas tribos denominadas pelos romanos como celtas. O Halloween ou o dia das bruxas... Emissora de Edir Macedo virou alvo de críticas após falar sobre os perigos ocultos da festa popular. A atriz Carolina Ferraz ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais após apresentar uma reportagem com críticas ao Halloween no Domingo Espetacular da Record TV. Ao chamar a matéria, a apresentadora leu um texto em que diz que a festa popular preocupava pais e educadores por conta do ocultismo da tradição. Na sequência... A reportagem faz uma abordagem negativa sobre a festa que é tradicional nos Estados Unidos e que vem se popularizando cada vez mais no Brasil. No Twitter, os internautas lamentaram o fato de Carolina Ferraz estar sujeita a abordagens tendenciosas da emissora religiosa do Bispedir Macedo. Acho que daqui a alguns anos, a Carolina Ferraz vai dar um testemunho dela do quão horripilante foi trabalhar na Record, comentou uma internauta. Que constrangedor o emprego dela na Record. Vergonha alheia gigante, escreveu outro. Carolina Ferraz foi contratada pela Record TV no ano passado para apresentar o domingo espetacular ao lado de Eduardo Ribeiro. Antes disso... Ela apresentou um programa de culinária, Receitas da Carolina, no GNT. Nos anos 90, chegou a ser a apresentadora do Fantástico, ao lado de Celso Freitas e Doris Guiesse. Além de viver vários protagonistas em diferentes produções da Globo, a última novela global que atuou foi Haja Coração, em 2016.